Uh, também, se puder, interagir antes com o cliente para saber alguns detalhes de problema, né? E estar preparado para fazer uma reflexo direcionada para aquele problema. Sim, então é isso. O, o objetivo de você dar fazer uma pré-abordagem ao seu cliente antes dele chegar é justamente para você se preparar, saber, não te pegar de, de desprevenido, desprevenida, né? Porque tem muitas questões que são corriqueiras, né? Que pra gente é do dia a dia. É uma dor de coluna, é uma enxaqueca, ou é insônia, uma mulher com cólicas menstruais, ah. ou isso, ou aquelas coisas mais triviais, né? Que pra mim já se tornam trivial, de boa. Mas se vem com algo que eu... Poxa, o que, que é isso, né? Eu não, não, eu não sei todos os nomes de, de, de doenças, de queixas, né? Então, o que, que eu faço? Eu vou estudar. Vou estudar, saber o que envolve, qual órgão que envolve. Aí eu vou buscar no órgão, a emoção do órgão. tá vendo? Então, eu estudo o cliente. Eu estudo ele. E aí eu vou trabalhar o cliente. Vou trabalhar a emoção do órgão, que está desequilibrada, que está desarmonizada. Ou seja, eu, tra... eu trabalho a base. Eu trabalho a base do sistema. Trabalhando a base do sistema, o cliente melhora. Simples assim. Tá? independentemente da queixa que ele me traga. É assim que eu faço.